Boa tarde para você que acompanha o portal SB Notícia, estou novamente aqui na estrada de Silos, você pode observar, ó, continua a mesma coisa, os veículos tem que desviar às vezes para não cair na nessa aquaplanagem. Eu vim aqui até porque os motociclistas, olha, pediram pra gente do portal SB Notícia vir aqui registrar novamente. E olha, não tem sinalização de solo. Né? aí ó, tá vendo? não sou eu que falo, são as pessoas que estão passando aqui, ó olha que aquaplanagem existe aqui vamos, né trabalhar um pouco aí pra população e dar mais segurança também o motociclista me viu hoje na né? rua vai lá, tenta fazer lá, mostrar não existe sinalização e outra, olha só pra você ver que aquaplanagem que fica para quem não conhece aqui, motociclista à noite pode cair, né? Aqui fica no distrito industrial. E isso não é de hoje que existe essa essas poças aí após chuva. Nenhum vereador vem aqui para poder tomar alguma atitude também, né? Mas nós aí do Portal SB Notícia vai mostrando para a prefeitura o que tem que ser feito. E com certeza a prefeitura a cata e vem fazer o trabalho né? Apesar que deve ter um projeto Bom aí para Revitalizar toda essa área aqui Mas enquanto isso não acontece Ó, tem que desviar Né E de repente se bate com outro veículo Frontal que vem de lá para cá E ainda que não estamos em horário De pico né? Que é parte da manhã, 7 da manhã Às 17 horas Da tarde E olha só é isso, ó, que você vê. Não sei o que a prefeitura possa fazer, porque já tomou metade da via aqui. Isso aqui não é nada bom, né? Pode gerar acidentes. Outros veículos têm que desviar, andar contra mão para não correr o risco aí de, né? E olha, e não tem opção. Segue aqui ó, o que os motociclistas pediu, para que tenha sinalização, melhorias aqui, né? Já que passa muitos trabalhadores aqui, tanta luz da manhã, da noite, mas olha, a água aqui tomou conta que metade da via, vou até, ó, até aqui, ó, para quem vem do centro Sentido vai pra Nova Odessa, né? Está assim, aqui, ó. Uma lagoa, né? Não tem escoamento de água. E é um local de perigo aqui, né? De acidentes. Mas olha, por estar aqui, estão andando devagar até pra não molhar-me, né? Ó. E ainda a chuva deu uma cessada. Esse é o registro pelo portal Sb Notícia. Exatamente sem iluminação, sem sinalização de solo, né? pelas faixas aí de pedestre aí, ou ciclista também que precisa circular por aqui eu vou pegar um outro ângulo aqui é uma via de muito né, acesso, é área, de, área industrial né? e o portal vai aonde que os leitores pedem falei, vai lá, dá uma ajuda né leve isso até a prefeitura quem sabe eles acordam e tomam alguma providência às vezes nem tudo uma secretaria da prefeitura sabe o que acontece na cidade, né? E é isso, ó. O ônibus não pode desviar, mas olha só. Tá vendo? É isso. Pra onde poderia ir toda essa água aí, um escoamento, né? Mas acredito que o prefeito e o vice-prefeito tem projeto para isso daí, para sair do papel, né? vou tentar falar com o Felipe Sanches, que é o vice-prefeito, né, que possa falar conosco em relação a isso, quais são os projetos de melhoria na estrada Ernesto de Silas, já que ele... já que ele anda pela cidade inteira, o vice-prefeito, e ele sabe dos problemas que existem mas às vezes também trabalha amarrado, né, mas fica aqui o registro pelo portal SB Notícia Cláudio Mariano, com você, olha só como os veículos desviam